O jornal digital. É verdade, para sobre já, para o já saudar, saudar o aparecimento do 74, um jornal digital claramente de esquerda, que já tínhamos o observador claramente de direita. É bom que o jornalismo digital tem estado a crescer. De resto, há pouco tempo apareceu também um jornal muito interessante uh, de Ferreira Fernandes, o Mensagem uh, sobre Lisboa, sobretudo, uhum. e também muito, muito bom. E, e esta semana, este que apareceu esta semana uh, tem, tem uma reportagem que passou um bocadinho despercebida. Falou-se muito de uma reportagem sobre uma infiltração na extrema-direita que teve muito eco, mas eu achei muito interessante esta outra de Rafaela Cortes, que é uma longa reportagem sobre o rendimento social de inserção, como funciona, desmistificando tudo o que tem vindo a ser agora bombardeado pela extrema direita quanto a esse rendimento, que uh, toca 2% da população e que é em média de 119 euros mensais e, que, e toda a história de como ele era rendimento mínimo garantido e passou ideologicamente a ser rendimento social de inserção para ser desfeito e como apesar de tudo uh, se manteve e como não é, uma, não é um meio de lutar contra a pobreza, mas pelo menos visa atenuar a pobreza. É uma reportagem que eu.